Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é uma história disso aqui para mais um vídeo canal e hoje tô aqui no OneBlock novamente. É o seguinte... É... a árvore não cresce. Incrível. incrível esse negócio. É, é impressionante. Não vem pedra. Mas incrível ainda. Eu não quero comprar coisa porque eu tô pobre. Então eu vou colocar isso aqui. Eu vou... Eu tenho até uma picareta pronta aqui, ó. Esperando pra aparecer upgrading. Mas o jogo não quer. Louco, vai duas galinhas? Dois frangos. Agora essa parte eu vou cortar, entendeu, Alice? Por isso que meu vídeo dá uma hora e só tem 15 minutos. Entendeu? Opa! Olha, muda. Perfeito. Calma aqui. Será que pode? Sei lá. colocar outro aqui. Ah, acabou meu machado. Deixa eu pegar o, que... o antigo que tá aqui. Vou economizar um pouco. Eu tô errando o shift. Pera aí. aí, pronto, pronto. Foi, foi, foi, foi, Evolui, evolui. Maçã, maçã, maçã, maçã, maçã. Agora, só quebrar isso aqui vai ter upgrade. Aê, meu! Finalmente, cara! Depois de 15 bilhões de dias que eu tô aqui quebrando isso aqui, finalmente. Agora é pedra, não é? Dona Vaca, agora é pedra, não é, dona Vaca? Não é? Obrigado por confirmar. <risos> Obrigado, dona Vaca! Perfeito, agora é pedra. Meu Deus, ferro, calma. Não, pera. Cadê as bandeiras? Cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui pronto. Calma. uma picareta melhor. Ah, eu de, de madeira aqui. Queria jogar fora, né? Mas tem que jogar. Meu Deus, ferro, que maravilha. Agora é só.. Ah! Só porque eu falei. Meu Deus, mentira. Vaca com rubelo. Perfeito. Meu Deus, perfeito, perfeito. Comida infinita. turututu tu, tu, tu. Vamos lá. Vai, vaca. Vai, entre vaca. Vai. Vai, vaca. Vai, vaca. Vai, vaca. Gorda. Não, vaca! Não, vaca. Vai. Vai pra lá. Vai cair, vaca. Não, eu preciso de você. Não cai, não cai, não cai, não. Fica aí. Fica. Cai, cai, cai. Obrigado. Nojenta. Ah, mentira. Mas, do nada. Parece uma madeira, cara. Que isso. É, pronto. Agora a madeira... Eu acho que não... Outra vaca. Perfeito. Vaca. Entra ali, por favor. Vai. Assim vai ser mais fácil, né? Que a outra. Porque a outra é desumilde. O trabalho que eu tive. O mel é gorda. Não é possível. Não entra no cercado Triplicar o tamanho ali da cerca. Que é do quê? Pinhe... Oxe, de pinheiro? Como é que vai crescer um pinheiro aqui? Essa árvore não cresce? quebrar esse Pronto. Ó, ah, de pinheiro aqui. Pronto. Aê! Agora guarda essa estralha aqui. Continuar. Não! Que isso, que isso, Oxi? Eu não. Oh, não tinha Eu não tinha. Ah, meu, eu esqueci disso. Essa... Aí já. Peraí, se viu um Creeper. Pera. Toma lá. Se viu um Creeper é um problema. Pera. Agora eu fiquei com medo. aqui, aqui ó. Pronto, agora você viu um Creeper Eita, quase Olha, eu quase morrendo Se viu o Creeper Eu acho que ele não vai vir pra cá, né Agora ele consegue me ver daqui Deixa eu assassinar essas treco daqui, Vou colocar Pronto, aí Hum, tem medo do Creeper agora Agora sim. Acho que agora o Creeper não me pega. Olha que maravilha, ó. Pareceu um zumbi. Dois. Ó, oh, ó. Oh. Só na machadada. Ó, oh, ó. Adoro usar a cabeça. É, de novo. Maravilha. Baú. Vou... Beleza. Vou fazer uma portinha os bichos... Os... Oelho passar, né? bichinho sair. Não, eu vou pensar nisso depois. Aqui. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hum, tô ficando com fome ali, hein? Só uma fornalha? Tem um carvão? tenho Por aqui. E eu vou colocar... Tá lá de porco, velho. Espera mais. Tá até ruim é nas unhas de tanto. Pô, tá. gente, já é um pouco aqui, né? Achei quase o baú inteiro. Coloquei uns ferros aqui pra assar também. Aê. começar a usar outro baú já. Tem mais carvão. Fazer tocha. Me arrependi. Vou expandir um pouco mais a ilha. A ver até que eu tenho um pack de terra. Que eu tentei tampar aqui pra parar de... Deu ser bicho, só que eu percebi que quando spawna algum mob, aqui em cima quebra. Então complicou um pouco, eu tive que subir bastante os blocos. Hein? Complicou o processo aqui, né? Então os quatro blocos, assim. Vai não, cai não, aí Às vezes eu me... Me empolgo. vou mais. Problemas. Aí. Agora que eu já expandi aqui... Quantas sementes eu tenho aqui? Tenho duas sementes. Até expandir essa área aqui, ó. Quebrar essa aqui. Colocar água embaixo. Vamos fugir. Minha enxada. Claro que é a primeira enxada que eu fiz. Que é economizar, né? Madeira. Aqui. Tá aqui é claro esse aqui Ixi, foi muito aí meu vai dar os minérios aqui Galera, comenta embaixo. Eu.. Eu faço minha casa mais pra lá. Mostro mais. E eu faço aqui perto aqui assim, ó. Deixa aí nos comentários. Comentei. Não sei porque.